Vou caminhando com fé e emoção Neste país pequeno, mas de grande coração Terra deslumbrante e gente generosa Eu sou um visitante na tenda de Abraão Eu sou judeu e sou de paz e quero amor Chegou a hora, vou rezar no meu cantar É uma mitzvah viver sempre com alegria E fecha expedientes expediente, está na hora do Shabbat Israel Israel, Israel, Israel, terra boa, caminho para o céu Israel, Israel, Israel, areia que virou mel Israel, Israel, terra boa, caminho para o céu